Meu nome é Sônia Hipólito, Liechtenstein era o nome que eu mantenho até hoje, que era o nome de casada, mas eu mantenho, mas todo mundo só me conhece, e eu mesma só me auto-reconheço como Sônia Hipólito. Né? Eu nasci em 18 de agosto de 1946, portanto, tenho 74 anos. Né? Uh, nasci em São Paulo, meus pais a minha meus do, meu pai e minha mãe são imigrantes europeus a, eles não né a família os pais meus avós da Itália e a família da minha mãe da Prússia atual depois a Alemanha né? é, famílias muito pobres né família da minha mãe se instalou em Castro no Paraná onde tinha uma colônia, Prússia Alemã, lá, chamemos de alemã a partir de agora. E, e meu pai, os italianos, família muito grande, 19 irmãos, se assentaram em Piracicaba, no interior de São Paulo. Então, eu, eu nasci por aí, fiquei por aí, então eu sou paulistana, nascida na rua Caneca imagina. Bom, é, tive uma infância boa, sem problema, apesar de pobres, mas a gente tinha a garantia é, de sobrevivência. É, pelo lado alemão, que depois eu vou descobrir de serem de extrema direita, nazistas daqueles, genuínos, é, me colocaram num colégio alemão em São Paulo, que chamava Colégio Visconde de Porto Seguro, que hoje é o grande colégio Porto Seguro. É, e era um regime hitleriano, e as, as aulas eram todas dadas em alemão, só se falava alemão, e português era uma disciplina. Naquela época, isso era permitido. Bom, então eu fui crescendo nesse meio alemão e, claro, criança, pequena, eu não tinha, não tinha consciência em que meio que eu estava vivendo, em que meio que essa família, quem eram esses, esses personagens da ditacuja da família da minha mãe, inclusive minha própria mãe. Oh, mas foi indo, fiz o primário e o ginásio daquela época lá. É, eu queria fazer faculdade, meu pai falou, não, tem que trabalhar, não vai fazer faculdade, tem que fazer o ensino técnico, eu fiz secretariado. E no secretariado, no Mackenzie, olha que trajetória minha, no né? Mackenzie, é, ali ao lado da, da Maria Antônia, né? E foi ali, né? ali na Maria Antônia e no Mackenzie, que eu comecei a tomar um rumo de revolta muito grande, só que pelo lado errado. Eu entrei para tal da juventude transviada daquela época. Imaginem eu fazendo roleta russa, roleta paulista, né? Que coisa! Hum. Mas fui assim, eu tava... Eu era rebelde, meu pai muito repressivo, não permitia nada e, e para ele negro era chiclete de onça. Eu fiz de propósito, arrumei um namorado negro e levei para casa. O homem quase morreu, minha mãe teve um ataque. Bom, então, minha vida, eu comecei assim, né? Toda atrapalhada, toda revoltada. Felizmente, apareceu um tio meu, irmão do papai, comunista da velha guarda, que fala, minha sobrinha, este caminho não é este. O caminho é o outro, é pela esquerda. E ele, e foi ele que abriu a minha mente começou a me dar consciência né? o que era a sociedade, o que era a conjuntura, o que eram classes, o que foi o nazismo. Né? E foi esse meu grande tio, que eu amei de paixão, imagina né? que depois o resto da vida é, ele me ajudou. E isso. Bom, então eu saí desse, desse rumo, de juventude transviada, que eu quase entrei nela, né? Graças ao meu tio pro, né? Bom, então, eu resolvi já a situação em casa, depois do meu namorado negro, que deve ter durado 15 dias, foi levado lá para casa só para provocar mesmo, certo? É, eu fiz vestibular e entrei na faculdade de comunicação, o primeiro ano da Fundação Álvares Penteado, ali em Perdizes, foi o primeiro ano. Bom, e aí começou a militância, tinha, na comunicação tinha pouca gente de direita, era mais de esquerda, começamos a... É, participamos da eleição do primeiro centro acadêmico, né? Nossa nossa chapa foi eleita, apanhamos muito porque veio toda a direita do Mackenzie lá para bater na gente, apanhamos muito, mas ganhamos as eleições. Bom, mas a, isso foi pelo lado político, né? E isso e na militância, isso estamos falando de 67, 66 por aí, é, já na Maria Antônia, né, nas manifestações, etc. Quer dizer, as coisas caminhavam. Eu lá na Fundação Armando Álvares Penteado, lá no Centro Acadêmico e na Maria Antônia, na filosofia ali a coisa Rolando, né? Nessa época, conheci grandes lideranças nossas daquela época, Zé Dirceu, aquela turma toda que vivia e que movimentava a Maria Antônia. Bom, mas a situação na minha casa era, era impossível, né? E depois você vai vocês vão ouvir por quê que, só para fazer um parênteses, quando eu estava... Quando eu saí do doicode do em liberdade condicional do DOPS em liberdade condicional, é, a polícia voltou a me procurar porque eu fui denunciada. Minha mãe saiu com com um camburão da Operação Bandeirantes me procurando pelas ruas. Fechou parênteses para vocês verem. Daí uma amiga minha lá da comunicação da Alvaris Penteado. Falou assim: ah, eu vou vamos mudar para Brasília? Vamos estudar lá na UNB? Eu falei: vamos embora. Fiz a mochila, e na época não era mochila, uma sacola, e nós duas viemos aqui embora para Brasília no ano. Aí, entre 66 e 67, vi que eu me atrapalho um pouco, e viemos para comunicação, né? Ah, essa pessoa, quem eu falo, era o seu, primeiro nome, eu não lembro, mas ela era a sobrinha do Mário Covas. Uhum. E nas primeiras semanas, até a gente conseguir é, alojamento na universidade, nós ficamos é, hospedados lá na casa do, do Mário Covas. Nessa época, acabei conhecendo, por estar morando lá, tal, quer dizer, vários dos personagens é, do MDB é, que eram do bem. Ivete Vargas, aquela turma toda, que eu não vou lembrar o nome, mas que era a turma contra a ditadura, etc., e tal, e se organizava. Depois saiu o alojamento na universidade, fui morar para lá, minha amiga não, ela continuou na casa do Mário Copes eu fui para alojamento e fiquei lá. Só que eh, eu já estava muito em contato com a, as militâncias mais organizadas. Né? Em Brasília, aqui nós tínhamos a FEUB, que é a Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília, e que era presidida pelo antes pelo Paulo Speller, que depois foi reitor da da Universidade do Mato Grosso, tá, um companheiro queridíssimo na luta até hoje, depois o Onestino Guimarães, que infelizmente foi assassinado, e, e, outras, e, e, e, pequeno, e tem outras tendências nacionais ou locais que começavam a, a se formar na ONB, ou pelo menos a dar as caras. Né? Para nós, que éramos bagrinho, digamos que se falava na época, né? É, a gente não sabia, de repente começou a, começaram a aparecer. Aí, alguém me convenceu que eu tinha que sair da comunicação e ia ter que fazer geologia. Porque geologia, a gente estudava aerofotogrametria e outras coisas e a gente podia ia poder fazer um levantamento dos quartéis das tropas, etc. Inclusive, porque no alojamento que eu estava, que era ao lado do antigo campo militar, que chamava Anexos do Brasília Palace, onde estavam estacionadas as tropas da USAF, tinha um acampamento militar. Então, que comunicação, que nada, né? Vamos para as coisas mais práticas. E fui para a geologia, porque naquela época não tinha problema, podia transferir de um curso para o outro. Não é? a confusão que depois se tornou a dificuldade de passar de um curso para o outro. Então, é bom. E lá fui para a geologia, na geologia tinham quase que os melhores militantes uh, de esquerda da UNB estavam na geologia e na arquitetura, certo? Na geologia, um dos alunos era o Onestino Guimarães. Muito bem, então eu fui... Eu fui lendo muito, muito, não, nunca fui muito de ler. Eu sempre fui muito mais, até hoje, na minha vida, na prática. Eu quero fazer as coisas acontecerem. Eu não sou de, Ai, vamos pensar, vamos ver, será que é melhor, é melhor a gente estudar um pouco. Não, não é comigo, sério. Tanto que, ver minha trajetória, ela foi toda assim, absolutamente porra louca, nesse sentido. Bom... Congresso da UNE, chegamos em 68, sou eleita delegada lá pela Geologia, aqui da UNB, certo? e vamos lá para o Congresso da UNE. 68, aí vocês já sabem toda a história, aquela confusão, não sei o quê, todo mundo preso. É, eu só fui presa, fichada e solta. Eu não tinha, diferente de outros companheiros, como como, por exemplo, o, Paulo, o próprio Paulo Speller, o Lenine Bueno Monteiro, todo o pessoal mais liderança da UNB naquela época ficou preso. E já começou né, a ser torturado naquela época no, no, no, exército aqui, no, no exército aqui, nos quartéis aqui de Brasília. É, é um episódio... Sei lá, que eu nunca vou esquecer, quando a gente estava tirando fotografias, foi a turma aqui de Brasília, que foi lá, a gente estava no Tiradentes, que foi lá para tirar foto da gente, de frente, de lado, aquelas coisas que Milico faz. Daí surgiu um cara, ele falou assim: essa mulher vai dar problema, eu. Um grande torturador, não lembro o nome dele, que ficou famoso, etc., aqui de Brasília. Mas eu nunca me encontrei com ele, não, só esse dia. Daí, o que, que ele falou? Que eu ia dar problema no futuro? Ele me mandou andar para frente, ver como andava, de costas, voltando, indo, enfim, me firmeu muito ele. Por que, que isso é marcante? Mais um parênteses. Quando eu estou presa na Operação Bandeirantes, eu estava com o nome falso, eu não dizia quem eu era, tinha uma história absolutamente maluca que eu contava, né? e já estava lá vários dias com a minha história incrível, dizendo que quem me apontava era louco ou qualquer coisa assim. Aparece um coronel olha para mim como estou passando pelo corredor e fala assim, eu sei quem é essa mulher, eu vi ela no filme, é Sônia Hipólito. Aquele desgraçado que me filmou lá no Tiradentes, andando para frente, para trás, não sei o quê, não sei o que lá. O tal devia ter esse vídeo entre eles e o que estado que me aparece lá na Operação Bandeirantes me reconhece e aí a coisa ficou feia para mim lá na Operação Bandeirantes. Voltando no tempo, bom, é... então, fiquei livre, tal, tá, né? Eles fecharam a gente, tava a gente. Eu voltei, eu voltei para Brasília e, e aqui, né? Eu fiquei pouco tempo. Não, acho que não. Ah, não sei quanto tempo eu fiquei de novo aqui. E daí eu já comecei a, a digamos assim, me tornar simpatizante da LN, Ação Libertadora Nacional. Claro que meu curso de geologia, aquela altura do campeonato, já tinha ido com o Beleléu, né? comecei a ser simpatizante da ELN, né? que tinha um núcleo, um grupo aqui em Brasília, não sei o quê. A coisa começou a ficar muito difícil na unB para a turma que, mesmo sendo oh, de, da base do movimento estudantil, que eles não sabiam da ELN, da base, é, começou a ser muito perseguido lá dentro, teve aquelas invasões da ONB, entendeu? Que eu estava junto, eu fui quase enfim, há uma, muita confusão. E daí a LN achou que eu tinha que voltar para São Paulo. E ir para São Paulo e me engajar efetivamente na LN. Já que aqui em Brasília estava tava difícil, pelo menos para quem já tinha sido fichado, já era conhecido, apesar de nunca fui presa aqui em Brasília. Outros companheiros, muitos companheiros foram valiosos e guerreiros, companheiros, alguns vivos, outros assassinados, eh, sofreram muito nas prisões do exército aqui em Brasília, barbaramente torturado. Bom, isso está amplamente divulgado. Gastou em São Paulo, eh, fazendo um trabalho que era chamado Legal da LN, Preciso me acelerar não, um pouco, né? Tô falando muito, não, não tô? Não, tá ótimo, tá ótimo. Pode, é? pode, pode seguir assim que tá ótimo. De vez em quando você pode é fazer lá. assim, ó, menino, porque eu sou faladeira. Bom, Aqui em São Paulo. Tô aqui. Não fui para casa dos meus pais, e, e comecei a fazer um trabalho de levantamentos, coisa que os militantes legais, que não eram procurados pela polícia, faziam aqui, eu tava fazendo como um apoio, chamava apoio naquela época. Eu era apoio da LN nos anos 70. E, mas fiz pouco trabalho. Minha tarefa era, como sempre tinha que ser das coisas espinhudas, é fazer levantamento da, das casas dos torturadores. Né? o Edson Manhote eu entrei várias vezes na casa dele vendendo sei lá o que entendeu? Que depois me torturou muito. O que alguém disse, que aqueles relatórios que estavam na mão dele, eu que tinha escrito. A gente escrevia, né? Era 20 aninhos, né? Por aí. Bom, mas, esse que chega fevereiro, não sei que dia de fevereiro, Estou com uma companheira, que era dirigente da LN em São Paulo, e a vida foi cruel. Nós estávamos num carro, que era um carro legal, quer dizer, legal assim, não era roubado nem nada, era chapa quente, chapa normal. Só que o companheiro que tinha comprado aquele carro ao qual nós, eu e essa companheira, estávamos andando, a UBAN, a Operação Bandeirantes, foi na casa dele para prendê-lo por outra coisa. Encontrou os documentos do carro, viu a placa, viu o tipo de carro, passou para as viaturas, e uma viatura que estava atrás de nós olhou e éramos nós na frente deles. Essa história... Demorou anos para a gente acreditar. A gente, assim, eu digo, o conjunto da Eliane acreditar, como se fosse possível, tanto azar e tanta sorte deles, de... tanto que não são pegou absolutamente desprevenidos. A minha companheira, vou encurtar, ela... Lá na hora que eles pararam o carro, cercaram-nos, arrancaram do carro para pôr na, na viatura, que era aquele C4. C4, lembrei hein? aquelas viaturas horríveis. Ela tomou cianureto. E começou a passar mal. Então, dividiu. Ela foi para o Hospital das Clínicas e eu fui para a Operação Bandeirantes, ao banco. Então, nossos, nossos depoimentos... Ela não morreu, certo? Ela quebrou quadril, pernas, essas coisas. Ela ficou muito tempo internada. Por quê? Ah, por que, que ela quebrou isso? Desculpa, porque ela tentou fugir do quarto andar, ou terceiro, sei lá, que andar, do Hospital das Clínicas. Caiu e se arrebentou toda. E daí foi internada no Hospital do Exército. Ali no Ipiranga, sei lá, acho que tem um quartel lá. Então, nós, nós não tivemos tempo de combinar absolutamente nada, quer dizer, tudo aconteceu assim. Bom, é, ela, ao que tudo indica, Deixa eu tomar cuidado agora para falar. Deixa eu ver, escolher as palavras aqui ela não resistiu à tortura e passou certas informações. Porque eles sabiam quem era ela e ela era dirigente. Então, apesar de toda a quebrada, a estrutura, a tortura nela foi muito grande. Eu, que eles não me conheciam até aquele cidadão aparecer dizer a Sônia Apólito, né? Uh, eu tinha outro nome, estava com outros documentos, inventei uma história qualquer, não tinha nada a ver, uh, que eu não sabia quem era Guilmar, que eu não conhecia, que eu peguei uma carona, enfim, uma coisa como saber o que eu estava fazendo lá, e eu me bati nessa história até o final, mesmo sob muita tortura, bem menos que dos companheiros dirigentes, porque eles, eles sabiam onde mexer, sabiam -nos. ou as pessoas mais frágeis ou as pessoas com maiores responsabilidades e maior chance de terem informações que lhes serviriam para prender, matar, assassinar, torturar outras pessoas. Não, eu me mantive na minha história absolutamente doida, Negada por todos, mas eu sempre. Até que esse cidadão disse isso lá na, nas escadas da Operação Bandeirantes, esse militar que viu meu vídeo. Daí minha situação ficou bem pior lá dentro da Operação Bandeirantes. Mas como eu... Eles Sabiam o meu nome, sabiam que era de Brasília, mas eles não sabiam o que eu tinha feito. O meu negócio foi negar tudo o tempo inteiro, junto a alguns companheiros que diziam uma coisa, diziam a outra. Enfim, fui toda valentona, parênteses de novo, mas que graças ao meu pai. Porque meu pai é o filho única e ele foi do exército e ele me deu uma educação absolutamente masculina e militar. Ele me ensinou a dirigir com 10 anos, me ensinou, me ensinou a tirar com 13, enfim. O filho que ele não teve, só teve eu. E meu pai, de vez em quando, fazia sermões para mim. E uma das coisas que ele falava muito, que traição era crime. jamais se poderia trair um companheiro, um amigo, nunca. Ele falava assim, Sônia, seja homem, mas nunca traia ninguém, não traia suas causas, nunca. Isso, muita gente... podia achar que ah, ela pensou em Marx, Lênin, Mao Tse Tung e Não, era meu papai que vinha ali, na minha orelha, na tortura. Então, enfim, por caminhos sei lá quais, eu, eu resisti. Tenho a tranquilidade que ninguém foi preso por minha causa. Alguns foram torturados por minha causa, porque eu negava tudo, né? Então quem me denunciava passava por mentiroso, mas tudo bem. Saí da Operação Bandeirantes, fui para o DOPS e acho que fiquei uns 40 dias no DOPS e depois do DOPS então para para tirar dentes. Isso foi tudo muito rápido. Né? Meu, meu pai contratou o Zé Carlos Dias para ser meu advogado. Ele, ele fez aquela defesa que eu já falei para ele, por isso que eu posso falar aqui. Eu, menina, tinha sido enganada por outros. É que tinha aquela história. Tinha aquela história, e o Zé Carlos, que eu não perdoei. ele sabe que eu não perdoei ele até hoje por isso, certo? Quer dizer, imagina, que história é essa de dizer que eu fui enganada pelos outros, que era uma pobre coitada de uma menina. Vamos combinar, né? Não dá para ser. Mas, enfim, depois ele me disse, ah, mas por isso que você foi solta. E realmente eu fui rapidamente solta, é, em liberdade condicional, tinha aqui toda segunda-feira lá na, na Brigadeira Luiz Antônio, lá na Auditoria Militar, para marcar presença, tinha, tinha aquelas restrições, não podia sair do Estado, enfim, e tinha que ir lá assinar o livro toda segunda-feira. E eu em liberdade passou minha época de, de prisão, de tortura, etc. Em, em, mesmo em liberdade condicional... Ah, daí eu voltei a morar em casa, né? Sim, imagina. Né? Tava a pobre menina enganada, né? É, voltei a militar. O papai trabalhava nas indústrias rome, que era a maior indústria de tornos mecânicos, quase que do país, era nacional, e trabalhava lá. Começou como vendedor, chegou a diretora dessas pessoas. Meu pai é dessas pessoas que vende motorista de caminhão e por um esforço incrível, chega lá. É, e daí ele, ele trazia para casa, que eu não tinha nada para fazer, ele achava, né? tinha que ficar quietinho, ele tra trazia as revistas daquela época da indústria de mecânica pesada, tal. tinha uns nomes lá que eu não lembro. Onde eu estou lá folheando, bonitinho, olha um cara na capa de uma revista. Falei, esse eu conheço. Quem que era? Heringen Albert Boyles, que eu conheci na Operação Bandeirantes. Cruzei com ele duas vezes nos corredores. E que quando ia chegar alguém que era uma correria, ele está chegando, ele está chegando e não sei o quê, que a gente sentia pela movimentação dos dos militares e carcereiros, então, que eu não tinha nome, né? Mas junta na casa do meu pai, numa revista de indústria, a cara dele na capa, como um grande empresário do, do grupo Ultragás, e eu juntei as coisas. Claro que eu não ia ficar com essa informação para mim, né? Imagina, não podia. Já estava em contato com a Eliene Passei essa informação para a direção da Eliene E aí começou Como era eu que conhecia Por ter visto lá no Bom e já estava solta né? Mais uma dessas histórias da vida inacreditáveis Tinha um jornal na época Diário popular, sei lá o quê, que, que na, na página 3, não, na página 1, 2, 3, na 4, aquela que tem as colunas no cantinho, que nem a Folha, a Folha tem até hoje, tinha uma página que era fofocas da polícia, certo? para paralí, temente isso, fulano, Beltrano, não sei o quê. Vai ter grande festa na casa do Renan Boyles na rua Estados Unidos, não se esqueça o tal convite. Pronto, a gente não tinha a mínima ideia onde ele morava. Sabíamos que eu ia ter uma festa numa, numa casa na rua Estados Unidos. Bom, fizemos muita vigilância, muitas coisas, daí você já sabe o que aconteceu com ele. É, só que o que aconteceu? Eu tive que aparecer em várias, quer dizer, ver vários companheiros, a gente não usava máscara, né? Se usasse máscara era mais fácil, como hoje em dia, não tinha Covid. Então, o que aconteceu? Eles desencadearam, vários companheiros me conheceram, eles desencadearam, uma, depois do, do justiçamento do Borges, eles soltaram uma repressão terrível, prenderam vários companheiros do MRT e um ou dois, alguém deles, vendo fotografias, me reconheceu. Bom, eu não sabia de nada disso. Estou uma segunda-feira, saindo com meu pai para ir na, na auditoria assinar, eis que liga Luiz Eduardo Greenhalgh e diz quatro palavras, te manda. Pronto, te manda, né? Te manda, peguei a bolsa que eu estava. Sumi. Né? Então, aí entra a de fato a minha começa a minha militância clandestina né na luta armada de fato né na LN de fato nunca fui da direção mas militei aí no Rio de Janeiro porque em São Paulo não dava militei aí no Rio de Janeiro no GTA aprontamos poucas e boas por aí realmente convictos, né, pela política de que é, contra a violência do inimigo só tinha uma alternativa, a violência revolucionária, e fomos nisso, quer dizer, acreditávamos piamente que aquilo estava certo e era o caminho. Eu morei em muitos lugares, no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, isso já é... 72, eu acho. 72, é, 72. É, em muitos lugares, muitos aparelhos, muitas ações, naquela época, a, a coisa do... da... Grajaú, Mé, todos os pontos de toda aquela região já não existiam mais, ninguém morava mais, a repressão era muito feroz. Então, para você ter ideia, eu morei na Água Santa, em Quintino, Traça é... da Árvore, ali perto. Bom, enfim, né, a gente morava, tinha os aparelhos, eles eram cada vez mais longe de onde, antes a companheirada mais se reunia e se via, e tinha os pontos e morava por lá. Eu sou da safra que, que já tinha aqui para muito longe. Recentemente, eu quis voltar para o Rio, para ir nesses lugares. Criei um grupo com amigos do Rio, um grupo WhatsApp. Daí eles perguntaram: perfeito, vamos fazer isso. Aonde que você morou? pá, pá. Ah, pá, pá, pá. Oh, fodeu, Sônia, não vai dar. Porque essa região, todas essas regiões são dominadas pelo tráfico, não tem mais jeito e não sei o quê. Eu sei que eu acabei. Não voltei para o Rio de Janeiro para. Pra... O que mudou? Não dou, nem imaginou tanto o que faz. Mas eu queria chegar perto. E queria chegar perto, principalmente, muito de Quintino, onde eu morava. E meu companheiro foi assassinado lá. E a gente morava em Quintino. Bom, eita, perdi dei muita volta. Onde que eu estava? Boiles e não sei o quê clandestinidade, daí em São Paulo, e daí me mandam para o Rio de Janeiro, para militar no Rio de Janeiro e fazer parte do, do grupo, do GTA, lá para fazer ações. A situação nossa já era, da ALN, era muito difícil. A maioria das nossas lideranças estava presa, a maioria... Foi assassinada barbaramente, desapareceu, sumiu. Né? Então, era uma fase onde a tão sonhada base que a gente que, é, ia alcançar com o nosso, com nosso desempenho, com a nossa luta, com a nossa ética. Cadeira não surgiu muito, né? Eu acho que a gente minimizou a ditadura, não sabia bem o que era aquilo. Né? As pessoas que hoje em dia pedem ditadura, puta que pariu, né? não dá para acreditar. Né? Quando Para entrar num prédio, você tinha que se identificar. Né? Quer dizer, não é o identificar de hoje, né? era o identificar policialesco, era... Tudo era dominado militarmente pela tortura, pelo terror, pela barbárie. Então, né, e a propaganda contra nós, né, os cartazes, procura-se vivo ou morto. Marighella já tinha sido assassinado, Toledo, as grandes lideranças. Então... A situação já era muito difícil. Eu militei, foi todo em 72 mesmo, no Rio, parte de 71, 72, a gente tem parte de 71 mesmo. E bom, daí veio a orientação da, da LN para ir embora do Brasil e ir fazer um curso em Cuba. Um grupo de 15, que a gente não sabia que era 15, cada, cada um saiu de um lugar, a gente veio se conhecer, fomos para o Chile, por caminhos, fronteiras e tudo, cada um chegou lá de uma forma e fomos todos colocados numa casa, uma casa que a gente não podia sair nem nada, já que a gente ia seguir caminho para Cuba para fazer o curso. Bom, muita coisa aconteceu. O companheiro nosso, que, que, ia nos, que tinha ido na frente, porque tinha que passar pelas Tchecoslováquia, pegar documentos, não sei o quê, era um longo caminho que tinha que ser feito, é, ele bandeou de lado né? e nos abandonou lá no, em Santiago. Saímos da casa, começamos a ter uma vida né, normal, cidadão, né? E chegamos a, a... Fizemos grupo junto com Tupamaros, com os chilenos. E veio o golpe. Né? Então, estávamos todos lá daí, no meio dessa, dessa preparação, não de golpe, mas que, sei lá, uma eventual resistência, já que tinha aquele esparo de caminhoneiro, aquelas coisas terríveis por lá, falta de comida, não sei o quê. É, então, nós, esse grupo da, da Eliane acabou formando dois grupos de... O PS se formou, fez da gente dois grupos de zapadores. E que a gente tinha uma tarefa, caso tivesse uma ofensiva militar da direita lá, ou qualquer coisa. Zapador, eu não sabia, aprendi né, com a vida. Zapador é aquele, aqueles grupos, não sei se vocês sabem, na guerra uma guerra mais ou menos convencional, os são os grupos pequenos que vão na frente, abrindo caminho, ver o que está acontecendo, coisas, vai passando as informações para as tropas atrás. Olha só onde a gente se meteu, né? Sempre grandes emoções. Bom, mas os gilienos não deram armas para nós. A gente tinha ponto com os comandantes deles, locais de encontro e eles iam eh, nos passar as armas, caso acontecesse. Mas era muito difícil, porque, como eles diziam, Pinotier é nuestro, né? Pinotier é nuestro. Era um homem de total confiança, lei de Tem o golpe, confusão, não sei o que, não vou me, me cumpridar mais do que eu já estou. Cada um do nosso grupo, bom, passamos poucas e boas, claro, alguns assuntos, algumas coisas pitorescas, outras muito tristes, mas, enfim, cada um de nós foi parar exilado num lugar. Eu fui para. Os que não eram chilenos foram todos para a Argentina. E ficamos lá, e depois da Argentina fui para a Alemanha da Alemanha, rapidinho. Tentei voltar mais uma vez para o Brasil. Cheguei até a Argentina, não deu, os últimos companheiros. Era porque a gente estava sem contato nenhum. últimos companheiros estavam presos, eu tinha morrido e eu voltei para a Alemanha. Daí, fiquei lá, depois fui para Paris casei em Paris e é, Paris era um horror, tanto eu como o meu marido, ex-marido, é, somos dois de fazer as coisas, né? E Paris estava coalhado com a intelectualidade tal, daquela turma que tinha fugido no primeiro tiro ou o Rojão, e contava as maravilhas, que todo mundo estava errado, que tudo que tínhamos feito no Brasil era uma bosta, que ele sabia sim o que tinha que ser feito. E essa turma toda, que depois estava tudo aqui, não vou falar os nomes, que todo mundo sabe quem são. Não. Bom, nossa, mas aqui não dá para ficar Aqui não, aqui não tem nada, absolutamente nada para fazer. 75, Revolução dos Cravos, libertação das colônias africanas, portuguesas na África. Todos os portugueses fugiram, Moçambique estava precisando muito do que eles chamavam de cooperantes, principalmente brasileiros, que falavam português para ajudar, já que né, os portugueses impuseram. A, a língua portuguesa como a, a língua oficial do país. Matata, fizemos as coisas, mexemos para lá, para cá, não sei o que. Moçambique, ficamos cinco anos trabalhando lá. O, o nosso primeiro filho nasceu em, em Paris. Tem muito orgulho de ser francês, besta tá ele. O segundo nasceu lá em Moçambique. Eu pergu perguntava para ele, não, agora ele não olha, mas quando eu era criança, onde você nasceu? O irmão mais velho tinha Paris. E, e eu do meio dizia assim: em Moçambique. E as pessoas raziam: o quê? Você nasceu aonde? Em Moçambique. Credo, onde é isso? É lá na África. Nossa, cheio de preto, lá você nasceu lá. É. É legal. Bom, ficamos cinco anos trabalhando em Moçambique. É, até que... Nessa época, os únicos, os únicos brasileiros que tinham em Moçambique eram os que estavam asilados. Depois, não, é que a coisa mudou de panorama. Né? Mas, no começo, era a turma que estava fora e que queria fazer alguma coisa. Bom, te digo, eu acho que a melhor escola da vida que eu tive para virar revolucionária, marxista, leninista, maoísta tudo que você pode imaginar, roximinzista, tudo foi lá em Moçambique. Foi, não adianta nada a porcaria dos livros que a gente leite, né? chegar lá, tem nada a ver com os livros. Né? E nós chegamos pouco depois da, da, da libertação, pouquinho depois. Então, estava tudo acontecendo, tudo acontecendo. Eu fui, eu fui trabalhar no Ministério da Educação, com a Graça Machel, e o meu companheiro, o Carlos, ele foi trabalhar no Ministério da Comunicação. Comunicação lá é serviço interno não é comunica tem comunicação de rádio ou TV <risos> quer dizer rádio TV nem tinha TV lá nem rádio enfim né dos tambora ali mas era era de serviço interno e passamos quatro anos maravilhosos né? aprendemos que tudo que tinha que aprender quer dizer claro ah, falta aprender muito mais aí vem a anistia aqui eu meu companheiro veio antes de Moçambique, ele veio para cá rever os amigos, porque ele ficou quatro anos e meio preso, o Carlos Lichtenstein, ele ficou quatro anos e meio preso, daí saiu em liberdade condicional, mas daí como ele foi metralhado quando foi preso e depois foi, foi engessado todo torto, as pernas ficaram tortas, etc., ele, ele saiu do país. E a gente se conheceu lá fora e se casou tal. Então, o Carlos é o pai dos meus três filhos. E, então, o segundo nasce lá em Maputo, num, num parto e numa gravidez que dá para fazer um livro. Imagina. Uh, vem a anistia. Então, ele tinha vindo para... Me atrapalhei um pouco, ele veio para o Brasil, porque ele... Ele estava livre, ele cumpriu, ficou mais tempo preso do que ele foi condenado, certo? Então, ele estava lá em Moçambique, a gente estava lá, mas ele podia voltar ao Brasil. Quem não podia voltar era eu, que tinha algumas dezenas de anos de condenação, porque no Rio de Janeiro, tudo que a gente fez ou não fez, vinha nas costas do grupo que eles tinham identificado. Então, a gente ficou com o que fez e o que não fez, condenado. É, vem a anistia. Carlos tinha vindo aqui, para São Paulo, e ficou louco para voltar, louco para voltar. Vem a anistia e quem diz que a dona Sônia quer vir? Não. Eu não queria vir, eu queria ficar lá. E depois, porque os vínculos que o Carlos tinha com São Paulo, com, com os amigos que estavam presos em todo lugar, Carangiru, Tiradentes, enfim, estavam é, aí. E ele se reencontrou, eu não. Eu saí de São Paulo aos 17 anos, e nunca mais eu tive uma vida normal, nem vinculada, nem em São Paulo, nem com ninguém. Eu não tinha amigo em canto nenhum, porque desse, desses anos todos era só militância de algum tipo, que não fixou amizade, não se tinha condições de fazer amizade. Então eu não queria vir, ele queria vir. Demorou um pouco, mas claro que ele me convenceu que. Que tinha que vir lá, já se falava do Lula, não sei o que, que a gente desconfiava, né? Mas claro, quem sai da luta armada, vai para Moçambique, você não vai ficar light, entendeu? Você não vai fazer nota de repúdio para nada, entendeu? Você, você continua caliente, entendeu? E vivendo lá com países de comunistas de todo mundo, entendeu? mas viemos. Estou chegando perto da minha entrada no PT. Voltamos eu, nada. Não tinha para onde olhar, não conhecia ninguém, conhecia o Carlos, meu marido, o resto. o resto nada. Meu pai, mais uma vez, foi super legal, não sei o quê e alugou um apartamento para gente a gente foi morar no apartamento tal e o Carlos era amigo do Luiz Eduardo Grinhalgue e a turma toda foi juntando é, apareceu Frei Beto na história Paulinho Vanucci que era toda a turma antiga da LN que estava em São Paulo e ficou Sofreu todas as barbáries aqui em São Paulo. Bom, e resolveram, sei lá, dar uma força, né? Daí, Carlinhos e eu fomos trabalhar no grupo Tortura Nunca Mais, que chamou Brasil Nunca Mais, né? Um livro com o Dom Jaime Wright, com o Dom Paulo Evaristo Arnes e mais um monte de gente e também, capitaneado tanto pelo Leg, pelo Luiz Eduardo, como pelo Paulinho Vanucci. E daí ficamos, Carlos, e eu, alguns meses trabalhando, era ditadura ainda, né clandestinos, mudando de um lugar para o outro, fazendo a estatística, o, o levantamento de todas as. as os processos que estavam aqui em Brasília. E que o... Como é que chama? Que o leg junto àquele advogado que morreu agora há pouco. O... Oh, meu Deus! Já, já eu lembro. Vocês vão lembrar, se de grande amigo do Lula tal, morreu há pouco tempo. O, o Sigmaringa? Isso, isso, isso. O Sigmaringa fazia as copas, aqui em Brasília, na auditoria, não sei o quê, tinha uns esquemas, não quero saber quais chegava, chegava lá nas nossas mãos e as tarefas estavam divididas. Eu, como sou sortuda, eu fiquei com a parte de tortura e torturadores, de catalogar, por meses fiquei fazendo isso. Não sei como eu não fui internada, que né? eu sou teimosa. Bom para aumentar a raiva. Né? Sempre, cada vez mais, mais brava, mais enfocada. Vai ter as eleições de 82, também 82. Frei Beto chega para mim e fala assim, ah, quer te apresentar um cabra que está precisando de alguém para ajudar na campanha. Do PT em 80, minha filiação no PT em 82, de é, Djalma Bom. Ah, fui eu uhum. trabalhar na campanha do Djalma Bom, em São Bernardo, ele se elegeu. Foi muito bom, foi o mandato. Quer dizer, foi uma experiência absolutamente inédita, né? Eu devo ter errado muito, né? Imagina, eu com o meu esquerdismo, extremismo, violência, pátria ou morte, né? Sangue fervendo, imagina. Mas tinha um lado bom, porque a campanha era nas portas de, de fábrica, e começou a... a Sônia começou a ver um outro lado. Aquele lado que tantos anos atrás a gente, a gente não tinha alcançado. Foi daí que conheci Lula, a turma toda de São Bernardo, fazendo porta de fato. Toda madrugada, no sindicato, e assim chama-se, elegeu. Deputado federal primeiro pior, né? Imagina e bom. Daí, como era da turma lá, eu sei que. Eles me indicaram, tem aquela coisa dos assessores, né, que podia indicar, eu fui contratada pelo Djalma, mas ficava trabalhando no escritório dele em São Bernardo. até então, fizemos muita coisa em, Fe, em São Bernardo, muita coisa. Era, era tempo de guerra, mas fizemos muita coisa boa, né? Na, Paulo Camoto sempre sempre na linha de frente, junto com Paulinho Vanuque, com o Leg, fizemos muito curso de formação para pensar, tudo. Então eu eu passei a, a enxergar e a ter um outro lado da militância, junto com aqueles que a gente tanto defende. Bom. Acabou de alma bom, de uma bom tenta reeleição, né? Que acabou sendo muito difícil, porque teve... Lula virou candidato, né? Lula também era candidato a deputado federal. Teve muita intriga, muita confusão. Acho que Lula ficou uns seis, oito anos sem falar comigo. Hum. Muita barra Foi pesada de intriga, confusão no meio daquela pensada. Meu Deus, o que eu penei. Muita coisa eu não sabia, né? Eu vim... Quando eu consegui, finalmente, depois eu estava executivo, eu não aguentava Mas o Lula. Olha, passou anos, o Lula, ele é tioso. Ele se envolve com uma coisa não tem, não tem que não, bem que não tem. Um dia eu consegui prensar ele lá na sede do, do diretório, E falei, oh, não dá mais, você vai falar o que aconteceu. Felizmente ele se abriu, contou tudo. Era só intriga. E foi o Paulo Camuto que fez intriga, meu amigo Paulo Camuto. Eu sei que foram dizer para todos eles que eu estava trabalhando contra o Lula, que eu tinha que eu queria eleger o de Bom de qualquer jeito. Não tinha nada dessa história do Lula ser prioritário. Não imagina nem sei, né? nunca vou saber exatamente do que é... Primeiro eu era, era praticamente a única mulher metida naquele sindicato, naquela época. Eu era a única mulher que fazia a porta de fábrica. Eu era a única mulher, aprendia a tomar é, conhaque, nem era Domec, antes do Domec, Domec já era. Aquele antes do Domec, cuspião de madrugada. Júlia, eu É? Leia. É. Quer dizer, então, já, já, já foi muito difícil ela ser, ser aceita, não é? E não ser só uma... Porque a menina ainda era mocinha, né? Que estava fazendo lá no meio, que era casada, que tinha filho, que não sei o quê. Não foi fácil ser respeitada, conseguir respeito, né? Então, para daí a fazerem uma calúnia, uma confusão, uma intriga, por um motivo que eu nunca sei, eu sei que chegaram até a ligar para o meu marido, fazendo denúncias, que eu tinha vários amantes lá em São Bernardo, era uma confusão, São Bernardo era São Bernardo, e era bom. Bom... Essa permanência de quatro anos como funcionária do Tchalma, lotada aqui na Câmara em Brasília, apareceu um concurso. E eu fiz o concurso e passei. Né? Então, inclusive, hoje sou aposentada pela Câmara dos Deputados. Fiz concurso, passei. Aí entra toda uma outra fase da minha vida... Uh, na uh, no PT, já na vida de outurna do PT. Porque, sinceramente, é, como eu entrei pela uma porta eleitoral, o Djalma Bonfri Beto me botou no Bom Caminho em São Bernardo. né para eu Ele me conhecendo, ele falou, é ali que essa menina se encaixa. É, então, militância PT não tinha PT, PT mesmo tinha, mas quase que a, a militância de apoio nas lutas sindicais, era, era isso que eu tinha, tenho a honra de ter um documento que eu sou dona de uma parte do terreno do, da sede do diretório do PT Municipal de São Bernardo é, se fazia sempre fazia e vendia cotas, né, para poder construir, comprar e fazer a sede lá. Bom, mas essa fase toda, isso foi uma parte da minha da minha vida até Eu já não foi deputado acho que até 84, né? 86, eu acho, não? Hã? 86? 86. Acho que 86, é? Né? Do, é, é isso, 2 para 6, isso. Alguma pergunta? Aí você fez o concurso e ficou trabalhando na Câmara, então? Ah, não, daí começa toda uma outra história. Sim, sim. Você quer que eu comece outra história? Claro. Eu, quero, eu queria fazer uma... É. Só um aproveitar essa, essa pausa e fazer uma pergunta para a Sônia. Faça você bem. já claro. falou, mas eu queria só insistir o seguinte, Sônia como é que em que momento assim você você avaliou que o caminho da, da luta armada não não não enfim teve os problemas que teve a luta cuidado, armada, as insuficiências cuidado cuidado eu sou uma árdua defensora de tudo que nós fizemos e naquele momento tinha que ser a luta armada não podia ser outra coisa tinha que ser Entendeu? Não era escrever livro, não era fazer reunião, não era nada disso, era a única forma que a gente tinha efetivamente de lutar. Agora, talvez uma coisa se possa dizer é que a gente subestimou o inimigo né? o, o, tão, o tão violento, tão drástico, que tinha tudo por detrás daquele golpe militar. Estados Unidos e tudo mais, não sei o quê. Daí, os nossos planos, quer dizer, os planos de Marighella e todo o nosso começo, que era isso, né? que era, não gosto de falar, mas que era ganhar as massas, não gosto de falar disso, que parece um troço amor amorfo, né? mas estar tá junto do povo, carregar as bandeiras do povo, juntar, lutar junto com eles para transformar toda essa merda que está aí, que estava na época da ditadura, né? a gente falhou, a gente não conseguiu. A gente teve... Eu não estou fazendo uma análise política, né? eu estou falando de... De coração, a análise política está cheia por aí. Até estava vendo a, a fala, o depoimento do, do Hamilton Pereira, nosso Pedro Terra, ele sim, né? ele tem uma, uma capacidade incrível. Como admiro aquele homem, meu grande amigo. Mora aqui perto de casa. É, mas, então, assim... É, é, eu acho que... E depois, São Bernardo. Porque eu voltei muito desconfiada. Porque Moçambique, a Frelimo, ela fez uma guerra de libertação. Ela tinha territórios liberados. E foi tudo na luta, na guerra. Não foi conversando, não foi sabe? Então, toda essa... E tinha meus grandes heróis, o Ho Chi Minh, né? e a sua fantástica elijap e Guerra do, do Vietnã, sem falar de Cuba, entendeu? O próprio Kim Il Sung já fez coisas boas na vida dele naqueles tempos, pelo menos eu aprendi com os coreanos aos quais eu convivi lá em Moçambique. Né? Então... Era, era muito forte o sentido da guerra, da, da, da luta, e a luta, a única maneira que tinha que ser feita era em armas. Né? O nosso plano não deu certo, as tais das massas não vieram, e nós ficamos totalmente isolados. No fundo, a gente estava assaltando banco para sobreviver. Uhum. né então foi muito difícil, mas eu acho que com todos os nossos equívocos, nossas falhas é, a gente contribui muito. o Sônia e, e assim só para complementando ainda né E com toda essa sua bagagem, né, essa sua relação com, com a luta armada, com os projetos socialistas né como é que foi a, a aceitação do projeto do PT? Era isso que eu queria, nesse ponto que eu queria chegar, né? Quer dizer, havia uma... Você mesmo disse que assim, tinha uma certa desconfiança, digamos assim, né com o projeto do PT, que era diferente desses projetos né? que você até então tinha vivenciado. Como é que foi para você assim, aceitar o projeto do PT? Olha, sinceramente, de coração, no começo, meio eu fui, Maria vai com as outras, né? Porque era isso que tinha, vamos combinar, não tinha outra coisa. Uhum. Quer dizer, para continuar na luta era o PT, uhum. certo? Claro, tinha PCdoB, PCB, outras coisas por aí, mas, mas, digamos assim, todos os combatentes que eu conhecia, que eu conhecia ao longo desse período, estavam no PT. Então, não podiam estar todos errados, entendeu? Eu é que, como eu não acompanhei todo esse processo dos cinco anos que a gente ficou em Moçambique, a gente não acompanhou o que aconteceu aqui. Porque uhum. lá não tinha notícia nenhuma. Então, a gente não acompanhou cinco anos da vida brasileira, das lutas, tal mesmo, das greves, uhum. né, dos metalúrgicos, todo aquele processo que foi. Então, mas... É, Daí, em São Bernardo, que juntava sindicato com o PT, era tudo praticamente a mesma coisa, eu comecei a ver, como eu disse, o outro lado. Né? E quando eu passo, a, de fato, a, a estar dentro do PT, o, o lado que eu vou procurar são os movimentos sociais, os movimentos populares. Né? Daí fiquei nove anos como secretária de movimentos populares, onde ah, eu comecei a fazer aquilo, e aquilo me fortaleceu muito em termos, em termos de, do nosso processo, como é que o nosso processo tem que ser feito. Por isso que eu fui uma árdua defensora né, e militante dos movimentos populares, não diretamente, né? mas é sendo um instrumento para a organização desses movimentos, para eles terem vez e voz nesse país e lutar pelos seus direitos. Né? Então, é, foi mais ou menos essa a, a passagem, a, a, a estranheza, e depois a entrada com absolutamente tudo. Quer dizer, eu estava numa área que realmente eu passei a acreditar, e eu acredito até hoje. Uhum. Sônia, você mencionou justamente, né, nessa saída da São Bernardo, tendo contato com as pessoas que vinham também dessa trajetória da ELN, né o Frei Beto, né o Paulinho Vanucci a, você falou que começaram a fazer muita formação política, né? Quer dizer, essa era uma, uma característica forte, digamos assim, um, um espaço importante que que esse grupo ocupou, né? Eu acho que você também uh, se insere muito nisso, né? Com esse, como você está dizendo, você, o vínculo com o movimento popular, mas você não era uma pessoa, digamos, vinda dos movimentos populares, né? Exatamente. Tinha, quer dizer, tinha essa ideia da, da formação política como uma uma, digamos assim, um instrumento estratégico né, nesse... Sim, Fun fundamental. Eu acho que é, o sindicato já tinha essa preocupação. Mas, claro, lembra lá naquela época, o grupo Lula Ur tinha aquele famoso grupo do 7, 11, 13, sei lá, onde tinha Feibeto, Luiz Eduardo Grinhalde, Djalma Bon, e... É, o de Santo André, o, o metalúrgico de San... uh, Cicote. Cicote. O Cicote, o, o Gilson de São Bernardo. O Gilson de Diadema, o Jacobitar. O Jacobitar não o Jacobitar. era desse ah, ah. grupo de São Bernardo. Ele não era. Era um grupo de São Bernardo Santo André. Era um Diadema. grupo da da companheirada do U, onde tinham pessoas tipo Paulo Fanouk e o Luiz Eduardo, né? Que que ajudavam, que pensavam junto, etc. Não, o PT como um todo, né? O sindicalismo, Brasil, uhum. enfim, discutiam tudo. Claro que eu nunca participei disso, mas como eu estava ao rededor, junto ali, né? Então é, sempre sabia e compartilhava das coisas. Então, a formação política, e muito puxada pelo Paulinho Van e, e, e informações sobre política internacional. Quer dizer, não era nem política, digamos, os países, entendeu? A política é, é, nos países. Pra você tem ideia? Só para dar um exemplo simples, bobo, mas... Quando eu voltei de Moçambique, aquela tristeza, aquela miséria que ele causou eu do Ministério, no Ministério da Educação, faltava lápis. Daí a tonta chega aqui e né? a companheirada toda, morando bem, vivendo bem, tudo corpo estudando, não sei o quê. A é tonta aqui resolve de querer fazer uma campanha de arrecadação de lápis. Lápis. a gente mandar para Moçambique. Que cada criança lá tinha o direito a ter um lápis e uma caneta BIC por ano. Caneta BIC porque o português que fazia BIC lá não fugiu, ficou lá. Ficou lá com a, com a fabriqueta. Bom, primeiro, a turma de esquerda. Ah, que coisa nenhuma, Samana Machel é até ligado da União Soviética, não sei o que, é aquele sectarismo do Arco da Velha, porque Moçambique era um satélite da União Soviética, eu tive vontade de bater em todo mundo, né? porque é, é, é os mesmos que estavam em Paris, depois voltaram para cá e depois foram chamar Moçambique de satélite da União Soviética. Tá. Daí eu falei: bom, não tive. Um apoio, era eu, só eu, tanto que depois eu desisti. Mas a minha outra tentativa fui, fiz uma viagem de avião, tava sem a aula do Lula. aí, sei lá, ele me conhecia, não muito, nem intimamente, tá? eu falei disso. Falei, ah, tava em Mocerico, patati, patatá. E eu tava pensando a fazer isso, né? uma campanha de coleta de Lápis, preto, para a gente mandar para os alunos de lá. Para que eu disse isso? Eu vi um discurso deste tamanho, Sorrinha, Nós precisamos cuidar dos nossos pobres aqui. Não temos nada a ver com o pobre dos outros. E foi embora. Então, os nossos metalúrgicos, os nossos grandes lideranças eram assim, sempre viveram com o, o, o pé no chão da fábrica. Como é que eles diziam? Que solidariedade internacional, que história é essa? Os brasileiros estão aqui passando fome e tu tá querendo mandar lápis lá para Moçambique? Que porra é essa? Pronto. Então, claro, o Paulinho, todo mundo, o LEG deviam sentir essas dificuldades, então os cursos de formação eram muito importantes, tanto de, de internacional, que eu sei que tinha bastante, né, para ampliar a visão da turma um pouco, como é que a coisa, o mundo era e o que era a solidariedade internacional, Cuba é o maior exemplo disso, né? e Esqueci onde eu estava. A gente estava falando dessa, justamente da importância da formação, né? Eu te é. pedi um pouco para falar mais sobre isso, né? porque, com certeza, isso foi uma coisa extremamente Não. importante. Não, né? é é eu porque... é, ah. Você falou que ficou nove anos como secretária de Movimentos Populares, né? Fiz, anotei aqui, espera aí, eu fiquei. A Bené era secretária em 92, e eu era assessora dela. Uhum. E com essa história, voltando, Câmara, servidora da Câmara, certo? Naquela época, não precisava trabalhar no gabinete, mesmo sendo servidor da Câmara. Porque podia trabalhar fora, certo? Então, eu trabalhava na sede nacional do PT. Certo? E. Eu tive lotada, primeiro no gabinete do Dijama, depois do Cicote, de um monte de gente, que era o PT que encaminhava, eles me requisitavam e eu funcionava. Era a época das vacas magras, né? Onde tinha, inclusive, é, dirigentes do PT que eram, é, daí no, nos cargos de livre confiança, de livre contratação, que eram... É, Digamos assim, requisitados pelas lideranças E eram liberados por partido uhum. Então, eu fui assessora, secretária, ajudante Do Mescoloto, que foi secretária de movimentos populares em 91 uhum. Depois vem a Bené em 93 uhum. Eu, em 92, eu entro em 93, certo? E vou a, até 2001 Uhum. Nesse meio, teve um intervalo de um ano que eu não fui secretária. É... Eu, eu vendo o livro da Fundação, que eu achei essas coisas, daí que eu lembrei. Durante um ano, a Caiafa, uma mineira, nem lembrava mais dela, uhum. ficou um ano secretária de movimentos populares. Ficou porque a tendência indicou alguma coisa assim naquela, naquela loucura. E depois, em 2002, depois de mim, entrou o Jorge Almeida. Então, uhum. quer dizer, são nove anos que eu fiquei na Secretaria de Movimentos Populares. Uhum. Muito feliz, muito brigona, odiada por muita gente, principalmente do campo majoritário do PT, que depois, em 2005, eu virei da articulação de esquerda, né? Uhum. Daí o bicho pegou. É, Sônia, fala um pouquinho dessa experiência, então, desses nove anos aí de, com, na Secretaria de Movimentos Populares. né? Acho que, era uma, acho que era isso que você falou, que era a segunda parte né, da sua história que você ia começar. É isso, a, contar. Assim, a primeira foi um pouco minha vida uhum. para né, ter uma coerência de onde eu cheguei. Então, tudo depois de São Bernardo, não sei o quê, né, que eu fui me dando conta que o negócio era as lutas. Uhum. A Secretaria de Movimentos Populares começou, de fato, com o Bolsonaro. Olha, Bolsonaro, olha, maldito desgraçado. Com o... Como é que era? Acabei de falar o nome. Olha, a velha... Escoloto, tula. você falou? Não. Aquele tanta Catarina que morreu, que Escoloto, foi secretário de... Né? Bo... Mescoloto. Isso. Aqui, mas com o Bolsonaro tem uma grande diferença. <risos> é só o nome, é nome italiano, né? A única coisa. Ai, é, a única coisa em comum é que é sobrenome italiano, né? Para isso. É, mas ó, o Miscoluto deve estar jogando umas pedras lá de cima, para mim. e escorregou. Tá. É... Ficou bom de novo, né? Uhum. É. Então, o Mescoloto, a gente, muito, um companheirão, que coisa boa é, trabalhar com ele, como ele era, sabe? Na vida e, na, e nas coisas que a gente propunha, que a gente discutia, ele dava força, qualquer ideia minha, ele dava força, força, força. Foi. Né? Depois eu continuei lá, veio a Bené, é... A Bené maravilhosa, grande heroína da gente, mas sendo Bené, <risos> certo que dizer certo sendo Bené, deputada, não sei o que, Então ela não pegou muito no Breu na secretaria. Ela falava: "Soninha, você faz, Soninha, você faz". Tanto que virei o casamento dela com o... Como é que chama o ator? Pitanga. Pitanga. Então, tem dedo meu, e ela diz isso para todo mundo até hoje. Foi a Soninha que me juntou com o Pitanga. Então, eu amo ela de paixão. Ela é muito adorável, mas é isso uma grande liderança, uma, uma companheira, eu acho que a candidatura dela para governadora, agora lá no Rio de Janeiro, mostrou que fibra tem esta mulher, com a idade que ela tem, e as posturas claras e guerreiras, tá a ah, minha Bené, eu sou contra estátua, mas se fosse em outros uhum. tempos, a Bené teria uma estátua, Entendeu? como uma grande líder do povo, muito a Bené. Então, assim, sai a Bené, a correlação de forças dentro do PT, né? coisa das tensões, pela confusão toda, E daí eu, vou pra, eu não vou para a executiva, mas eu viro secretária de movimentos populares, é, sem ser da executiva, sendo do diretório, mas tinha assento nas reuniões da executiva, só com voz sem voto. Bom, os dois anos, com, um com o Mescoloto e o outro com a Bené, já tinham, já tinham... Quando a gente começa a mexer, as coisas começam a aparecer. Então, assim, eu acho que, sinceramente, vai dizer que eu sou metida mas acho que a gente fez um trabalho brilhante no PT. Mas bota brilhante nisso. Porque pela primeira vez, o Partido dos Trabalhadores se dispôs, abriu as portas para discutir com os movimentos populares organizados, e com as entidades que são representativas né? políticas públicas. É. Porque já naquela época tinha um, um esboço, uma coisa de que eram parlamentares, eram os intelectuais que diziam como é que tinha que ser as mulheres, isso, a habitação, aquilo, os negros, aquele aquilo lá, entendeu? Então, conseguir conquistar a confiança dos movimentos, trazer eles para efetivamente, para dentro do PT, e para disputar na sociedade, levando as posições do PT, era, era tudo que a gente tinha que fazer, do meu ponto de vista, e fez. Né? Eu estou falando de um PT que, quando entrava uma negra na sede do PT, na 11 de junho, os dirigentes brancos, olhavam e falavam, mas que bunda, hein? Esse, era o PT, esse é o PT que eu estou falando. Onde os, os, os, os dirigentes não respeitavam mulher nenhuma, nem as, as meninas, as mulheres, que eram dirigentes em algum nível intermediário. Né? a coisa de vou comer quero comer quer dizer é um escândalo agravado pela peãozada que já vinha quente fervendo né imagina as gatinhas né classe média hum? bonitinhas magrinhas loirinhas né enquanto as esposas dele que eu, deles que eu conheci quase todas né quando iam cumprimentar alguém, a mão mole, sabe, né? Quando você dá a mão mole e olha para baixo. Essas eram as mulheres dos nossos dirigentes metalúrgicos, tirando a Marisa e a Zeneide do Devanir, que era mais acima. Então, o PT era isso, né? Então, é... havia muito preconceito muito preconceito contra negros na própria direção. Então, organizar os movimentos populares no que depois veio a se tornar os setoriais, que foram criados por nós, pela minha geração no PT, para uma coisa e hoje em dia viraram outra, totalmente diferente. Mas foi um trabalho fazer os movimentos, né? que daí, movimentos, quando eu falo, o que, que era? Era meio ambiente, era ciência e tecnologia, era moradia, era saúde, era educação, era habitação, era negros, era mulheres. Né? Tudo isso não tinha espaço dentro do PT. Tinha umas, o PT tinha as tendências, certo? E daí tinha as tendências, já tinha os mandatos de em São Paulo, de vereadores tal, mas não tinha espaço de discussão, de reconhecimento, de olhar o outro, sentir suas necessidades e se trazer para dentro do PT. Né? Então, eu acho que meu trabalho enorme foi esse. É, primeiro, nós criamos subsecretarias dentro da secretaria. É, então, tinha um monte de subsecretarias que todo mundo ia se organizando, tinha sua coordenação, que era eleita, etc. E, tal, certo? e que a gente discutia qual era o papel. Por exemplo, eu participei da fundação da Central de Movimentos Populares, da CMP. Então é isso. Tinha uma, uma, uma disputa, uma guerra enorme contra o PC do B e as, o PCdoB e as, e as visões que se tinha. E o. E... Ah, o PT. O PT. Como é que era? Cabo de transmissão. Correia de transmissão. É, Correia de transmissão, é, não é, autonomia. É fazia uma confusão assim muito grande, a gente foi vencendo aos poucos. A gente venceu muito com o apoio do Marco Aurélio Garcia, querido, ilustre, brilhante companheiro, que sempre foi coordenação, coordenador dos programas de governo do Lula e que ficamos muito na orelha dele e ele permitiu que as subsecretarias participassem da formulação do, do, do primeiro programa de governo do Lula. Quer dizer, então, não eram os intelectuais, os vereadores, os intelectuais, mas mais a dona Maria, que estava no mutirão da Luiz Herondina construindo sua casa. Todos juntos com arquiteto, engenheiro, Iamos dizer como é que tinha, o que, que, que, que o povo queria da habitação, o que, que o povo queria da saúde. Na área de, da educação, eu acho que a grande companheirona nossa e guerreira, até, grande guerreira até hoje é a Selma Rocha. Né? A Selma, na educação, ela comandava a subsecretaria depois do setor da, da educação, mas assim, era com a liderança dela, né? Quer dizer, fazíamos os encontros do Brasil inteiro para estar discutindo a política e não sei o quê. Isso tudo o Marco Aurélio permitiu que, que acontecesse. As reuniões eram todas lá no governo paralelo. Imagina a felicidade da turma toda. Né? das Donas Marias, da, da, da Turma da Saúde Popular, entrando no, na, na casa do governo paralelo para discutir o programa de governo do Lula. Quer dizer, é nisso que eu acreditava, era nisso que eu continuo acreditando. Alguns setoriais foram muito difíceis, principalmente o LGBT. O LGBT foi difícil para mim, foi difícil para todos os dirigentes e foi muito difícil para os militantes LGBT. Porque, a partir do Lula, fora a bicha, não, não, não queremos bicha aqui, que isso, pederasta, viado. Não. Daí, eu estava lendo uma, um artigo que o Júlia Rodrigues escreveu e que ele lembra do William. Nosso companheiro William, que faleceu, ele era funcionário do PT e era militante da causa gay. Ele ficava. E foi graças a ele que juntou com o Júlio, com não sei mais quem, que começou a fazer um pequeno núcleo né, gay. Antes era só gays, lésbicas. Gays e lésbicas. Depois é que hoje é uma uma salsa de, de, de, de nomes que já nem eu mais sei, não, não sei mais. Mas quando fizemos o primeiro encontro LGBT do PT, é, imagina, imagina. Aconteceu de tudo que você possa imaginar, né? Quer dizer, desde o presidente do partido, que eu não sei quem era na época, não foi para a abertura, entendeu? O Paulo Camoto, ou sei lá quem era o tesoureiro, não dava dinheiro para fazer, tinha que fazer vaquinha para comprar biscoito, né? Quer dizer, mas foi um enfrentamento bom, porque não era um enfrentamento demorou para o PT ter isso, para os dirigentes, não foi o enfrentamento das tendências, o enfrentamento da grande política, era meio que um enfrentamento, não vou dizer da baixa política, mas que eles achavam baixo, não eram das grandes discussões de economia, de não sei o quê, de não sei o que era. era o tirão, né? Quer dizer, o governo Luiz Herodina, com o Matirão, como é que foi, como é que fez, os movimentos que foram se criando. Né? Tinha movimentos dominados pelo CDB, do que era um horror, que negociava, que era bandido, então tinha de absolutamente tudo. Eu acho que é, nós, sinceramente, eu tenho. Muita felicidade nisso que a gente construiu. Um segundo momento foi quando eles foram virando setoriais da Secretaria de Movimentos Populares e começamos a batalhar dentro do PT para eles poderem é, eleger delegados por cinco. Né? daí começaram os problemas, né? Começou a mexer com, eu sou muito crítica o que o PT foi virando ao longo dos anos, acho que dá para perceber, bastante crítica. E o eleger do delegados trouxe uma transformação porque que era mexer com o um naco de poder. Né? Delegar, delegada, é voto, voto, é voto na minha tendência, na sua tendência. Né? É... E naquela época, depois dos setoriais, e os próprios militantes dos setoriais viraram outra coisa. Né? De fato, passaram a disputar poder e, de fato, as tendências passaram a disputar os setoriais. Isso é uma tragédia que aconteceu, além dos mandatos. Então, os mandatos, o que eu acompanhei em São Paulo, da Câmara de Vereadores, que exerce aí para trabalhar com as bases, né? as bases estarem representadas no mandato cooptar, contratava uma liderança nisso estou junto com as bases e contratava o camarada entendeu o passo era cooptar o, o movimento entendeu e nisso os setoriais iam né? o de Moradia foi um exemplo brutal né? do que que aconteceu da, das cooptações do desvirtuamento que teve mas enfim foi muito difícil no começo, quando começou a disputar um pitico de poder, de eleger delegado, com um milhão e meio de, de regras, de empecilhos naquela época, daí... É... Quando eu saio, quer dizer, eu parei em 2001, né? É, já estava bem difícil o, o digamos assim uma das coisas muito boas que a gente conseguiu fazer nessa época foi uma plenária nacional dos movimentos populares então a gente encheu a quadra dos bancários lotada três dias discutindo políticas para o PT para as várias áreas de atuação uh, do movimento popular. Saúde, habitação, tudo o que você possa imaginar. Então, tem uma revista linda dessa época, é, com todos os conteúdos tal, teve os cadernos preparatórios, teve tudo, realmente, acho que foi um processo que depois nunca mais teve porque também muitas coisas foram mudando, né? depois elegeu o Lula, depois não sei o quê, depois viramos governo, e, e a Secretaria de Movimentos Populares foi, como todo o PT, né? foi, teve que acompanhar todas as, as mudanças da conjuntura, as eleições, e daí... Não né? se pode comparar, outro dia a secretária de movimentos populares, a Lucinha, é, fez uma reunião, assim, e estava o Renato Simões, que também foi, foi secretário de movimentos populares. E eu, ouvindo o Renato Simões falar, o Renato Simões foi secretário de movimentos populares, e o Lula era presidente. Então, era outro mundo. Era... Entende? O, o Renato Simões já era, não pode, é quase que incomparável às, às minhas gestões com o pós as eleições de presidência, de tudo, de governos, prefeituras, bancadas enormes. Né? Então, realmente o, o partido se transformou sem entrar no mérito para o bem e para o mal, e a Secretaria de Movimentos Populares também. E você, Sonia, você tava falando, você falou que você ficou até 2001, aí você mencionou, né, que você em 2005 entrou na na escolação de esquerda, né? É, e, de, e assim a sua atuação, uh, depois disso você Como é que você o que você enfim, né? Qual foi a sua atuação assim, mais depois de ter uh, saído da, do papel de secretária, então, depois né? que eu saí da executiva do diretório, que eu tava fazendo as contas, está fazendo 20 anos, né? Uhum. 20 anos que eu saí. Então... É... Digamos assim, eu caí... A palavra diz cair na desgraça é muito forte mas assim eu fui escanteada pela minha tendência certo por diri certos dirigentes da minha tendência com uma coisa, uma acusação e foi por isso que me tiraram da, da direção de tudo é um motivo que me deixa muito feliz né porque <risos> olha né que PT que eu acredito porque eu não tinha recrutado gente para a articulação de esquerda durante os nove anos que eu tive com a Secretaria de Movimentos Populares. Que é o que todo mundo faz, que é o que todo mundo usa as instâncias para isso. E a dona Sônia não fez isso. O que é maior que uma tendência? E para um partido poder vencer e derrubar toda essa merda que continua aí, tem que dar força ao povo, tem que discutir o povo. Então, eu não estava preocupada de recrutar, ai, ah, aquele cara é legal, olha, não sei o que, escuta, sabe, eu sou da articulação de esquerda, quer é um papelzinho, mas nunca fiz isso, né? Isso, isso custou, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso em público, isso custou meu, meu, assim, meu. deixa para tá lá, na articulação de esquerda, continua na articulação de esquerda até hoje. Uhum. É, mas há 20 anos eu me lito de forma diferente. Eu não me lito mais nas instâncias partidárias, nunca mais militei. Né? O que é triste, né? Quer dizer, os seis... Ou eu posso estar totalmente errada. Né? Mas, por exemplo, os vários secretários, Jorge Almeida... Pensa que ele conversou alguma vez comigo para ver como é que estava a secretaria, como é que a banda tocava lá. Nunca. Nenhum secretário conversou comigo. Nenhum secretário me chamou para conversar. Só a Lucinha, que eu conheço ela da militância no Movimento Sem Terra, que eu passei muito a militar no Movimento Sem Terra e depois no Levante da Juventude. Uhum. Entendeu? É, é, é nessas lutas que eu conheci a Lucinha. E daí ela, pela primeira vez no secretário de movimentos populares, a questão de uns dois meses, me chama para uma conversa. Uhum. Então, assim, eu acho que tudo isso que eu falei para o PT não tem o, melhor, o menor sentido. Foi, fez, tchau, acabou. Não é? Então, eu, eu não tenho mágoa, não, não tenho nenhuma. Tanto que eu continuo filiada no PT, voto no PT, batalho pelo PT, batalhei muito aqui em Brasília pela, pela libertação do Lula, vou em tudo que é manifestação, entendeu? Participei antes disso, das campanhas do Cristóvão, naquela época, o Cristóvão governador, né? Tudo que foi acontecendo sempre, sempre junto do PT aqui. Ai, meu Deus. Sempre junto do PT aqui, mas também aqui em nenhuma instância. Eu nunca, eu nunca participei. Né? Mas a vida me leva sempre para desafios que eu gosto. Governo Lula, primeiro governo. José Frit. Vira secretário de Agricultura e Pesca. Da articulação de esquerda. É o um pedaço naco que coube a articulação de esquerda. Pouca gente morava aqui em Brasília, da articulação de esquerda. Não sei o quê. Então, eu recebi o Fritz, todas as coisas aqui, aquelas coisas para receber alguém que merece ser recebido. E daí o Fritz me convidou para ser assessora lá na secretaria, assessora do gabinete, assessora especial, sei lá o nome. Eu fui. E daí sabe o que eu fiz lá? Organizei neste país a primeira reunião de pesca, de pescadores deste, da história deste país. Foi fantástico. O Lula foi, né? ele ficou louco, ele falou, não é possível que nós fizemos isso. Aqueles pescadores e pescadoras loucas atrás do, do Lula, do programa, do projeto, do PT lá junto com eles. Foi assim, absolutamente indescritível. Foi muito bom ter uma publicação, muito boa, tudo com projetos. Né? Depois fizemos a primeira reunião das mulheres pescadoras, marisqueiras, etc. Também a primeira reunião nacional, a mulherada toda da pesca, lutando pelos seus direitos, marisqueira não é reconhecida pescadora. Enfim. É, foi de arrasar. E, tanto Lula, mas em especial o Frit né, assumiu uma série de compromissos de programa de governo para com os pescadores. Porque tem a, aquelas épocas de defesa, que não pode pescar, e que não sei o quê, como é que vive, faz o quê, quem recebe, não sei o quê. Tem uma coisa da época, sei lá, da época do São Nunca, que são as as associações de pescadores, uhum. que é dominado pela corja de não sei quando, de onde saíram aqueles caras. Então, sabe, que não fazem nada, não reconhecem o um pescador artesanal. Enfim, discutimos, fizemos muito, se prometeu muito. E, infelizmente, mais uma vez, o seu Frit, Prometeu para os pescadores e pescadoras e privilegiou 80% dos grandes empresários da pesca. Nunca implementou uma vírgula. Claro, pedir demissão, sair xingando todo mundo. Claro que eu não denunciei isso, né? Não sou louca, não ia fazer isso. Governo do Lula, do PT, não sei o quê. É, fui falar com o querido companheiro Gilberto Carvalho. Para contar minha aflição, né? Eu estava sendo muito pressionada pelos pescadores artesanais, pelas marisqueiras, por todo mundo. Eu era... Enfim, a quem eles tinham acesso lá. me fala não se preocupe. É assim mesmo, daqui a pouco vai ficar tudo certo. Enfim, foi assim. Essa foi, quer dizer, eu continuei de novo e hoje continuo com grandes amizades e uma certa militância com os pescadores e pescadoras artesanais, que a gente criou um conselho, né? foi na época do governo Lula que se criou conselhos em todas as áreas, tal, que tinha governo, movimentos, né? mas depois que eu saí de toda essa presa é paga, os movimentos saíram dos conselhos ainda na época na época do frite passaram tristemente a fazer oposição ao governo Lula, né? Inclusive a pastoral dos pescadores que tem sede em Recife, né? A gente sabe como é pastoral, né? É um negócio bem legal, bem certo, não sei o quê, independente das coisas de religião, mas, né? Oposição ao governo Lula já desde aquela época. Então, assim, depois disso, eu saí do governo, como eu estava cedida né, para o ministério, porque servidora da Câmara, daí fiquei todos esses anos lá na Câmara, até há três anos atrás que eu me aposentei. Está uhum. ótimo. Sônia. Acho que para encerrar, né? Assim a gente sempre já está encaminhando um pouco para isso, né? Você já mencionou um pouco a sua avaliação geral sobre tanto acho que coisas positivas como coisas negativas, né? Em relação às transformações do partido, né? É, coisas que foram resultado um pouco dessa luta contra preconceito, contra, né? Que que a gente sabe que mudaram, felizmente, mas também coisas que você está colocando com uma perspectiva crítica do que se perdeu, né? De um certo tipo de de construção partidária, né? E em termos, assim, de desafios atuais, você, né, com toda a sua trajetória anterior ao partido, com a sua trajetória dentro do partido, como é que você vê hoje né, os desafios, assim, nesse momento e para o e futuro do PT? Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar o que eu penso como Sônia. Claro. Não tem nada a ver com articulação de esquerda, tá? Não estou... Tô... Não estou falando nada nesse sentido. O que eu acho? Eu tenho muita, muita dificuldade de administrar, desde, desde o início dos nossos governos, seja municipal, estadual, a presidência, né? o, o jogo que se fez, meio que para conseguir ir se mantendo e navegando para conquistar pequenas coisas, abre mão aqui, coloca lá, outra aqui, meio meio que entrando no jogo já dado da política burguesa no parlamento. Eu acho que no parlamento, com raríssimas e honrosas exceções, é, o PT se manteve firme. O PT saiu erguido, manteve uma, uma posição coerente com todas as nossas, com toda a nossa história. Então, eu acho que a coisa tinha que ser diferente. Eu, te, eu converso muito, eu tenho um grande amigo cubano que morou muitos anos na Venezuela e que estava aqui no Brasil, agora não tá mais, voltou para lá de como Chaves Chávez encaminhava as coisas lá. Ele acompanhou, dia a dia, ano após ano, junto com o Chávez, as transformações na Venezuela. E, tudo que, e quase tudo, para não dizer tudo que é um absurdo, quase tudo que o Chaves fazia era é, sendo construído junto com o povo, junto com as populações ele sempre tinha gente na frente, é, digamos, politizando, ensinando, mostrando que as coisas que eram feitas não eram dádivas de um governo, eram direitos que estavam sendo devolvidos à população. É, eu acho que o PT não não trabalhou, teve muitas tentativas, valorosos companheiros espalhados pelo governo federal, e vou falar pelo governo federal, porque é onde eu estou com os pés. Né? Apesar de todas essas tentativas, não, não, não se conseguiu avançar nesse tanto. Quer dizer... É... Pode ser sonho ou não. Eu queria povo na rua, apoiando das medidas do Lula. Eu não queria um conchavo de, de de bastidor. Eu queria que eu to... as milhares, milhares de coisas boas que o Lula fez, que não foram dadas, que foram são direitos devolvidos aos trabalhadores. É fossem tivessem reconhecimento, mas será que teve? Que eu separo um pouco eleição, o um momento eleitoral, do dia a dia de um governo, de como você se constrói, de você como você como você com, consolida os seus pequenos passos que você vai dando. O Lula fez muitos avanços. A Dilma também. Uhum. Foram os melhores governos que a gente já teve, a Dilma. Né? Mas eu, eu não posso falar muito, sabe que eu estava presa na mesma serra da Dilma, né? no uhum. mesmo beliche, ela dormia embaixo e eu em cima. Né? Então, né? sou meio suspeita de falar dela. Mas, né? de tanta coisa boa que foi feita, mas tanto, tanto, mas não se não não, não consolidou para nós não consolidou para o PT ficou como sendo dádivas do governo eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que lutar muito contra eu aprendi muito nessa discussão que com o Hamilton Pereira que é a questão da cultura da Cultura e dos direitos, né? Essa coisa do governante, o vereador, o deputado, o Raico Parta, entendeu? Ele, ele, dá as coisas, ele não dá as coisas. Você que conquista. E essas coisas são suas. Ele não está te fazendo nenhum favor. Infelizmente, eu acho que com o Lula acabou por falhas de todo mundo. Não só dele, é claro. É muito complexo e é difícil falar de fora, né? Mas é como não é legal, entendeu? Não é o pai de todos nós, entendeu? Claro que é, mas tem que ser, é, tem que ser. Mas, entendeu? Tem que andar para frente. E eu acho que isso não aconteceu, É uma modesta opinião, modestíssima, pode não valer absolutamente nada, mas é o que eu penso. O PT hoje, não tem uma porra de alguém fazendo oposição ao Bolsonaro, tem. Não tem uma liderança nesse país. Quer dizer, todo mundo fala. Ai, que precisa... é, é, é o vírus, que porra de vírus. A gente saiu de arma em mão para lutar contra a ditadura, agora o povo não faz nada porque tem o vírus que vai esperar a vacina? Não, eu não aceito isso. E nisso não é só o PT, não, né? São todos os partidos de esquerda, é tudo igual, né? Além de não ter uma liderança. Quer dizer, a gente precisa ter líder, não adianta. Precisa ter um líder de esquerda, daqueles porreta, tipo Rochinim, Mao Tse Che Guevara, Fidel Castro, Lula. Entendeu? Precisa ter gente assim. Hoje em dia não tem. Está todo mundo esperando a vacina. E o que está acontecendo nesse, no nosso país... É uma tragédia, né? É. Eu acho que vão ser algumas dezenas de anos para a gente conseguir voltar a ser um país de cabeça erguida, porque essa turma, essa milicada, essa ditadura eleita está uhum. acabando com tudo, tudo que é nosso, entregando tudo, tudo que é demais calhorda, demais retróga, está sendo feito, e a gente está em casa esperando a vacina. Né? Então, claro, eu sei que tem gente escrevendo Aqui a gente também faz manifestação Outro dia fui numa carreata aqui Morrendo de medo, escondida dos meus filhos né? Com medo do pau do Covid Mas eu fui, né? Senti bem, né? Faz bem quando a gente está né? na luta né? Nem que seja uma carreata Mas tudo bem, é o que dá no momento, né? Então vamos na carreata então, é isso que eu acho, meu querido professor.